Capítulo 11 – As Pesquisas de Sir William Crookes, 1870 a 1874 As pesquisas sobre os fenômenos do espiritualismo, realizadas por Sir William Crookes, ou Professor Crookes, como era então conhecido, Durante os anos de 1870 a 1874, constituem um dos mais significativos acontecimentos da história do espiritualismo. São notáveis, tendo em vista o elevado padrão científico do pesquisador, o espírito rigoroso e justo com que norteou a investigação, os extraordinários resultados obtidos e sua firme declaração de fé a respeito dos fatos observados. O estratagema favorito dos opositores tem sido atribuir certa fraqueza física ou crescente senilidade a cada nova testemunha da verdade psíquica. Mas ninguém pode negar que, no caso, as pesquisas foram conduzidas por um homem em pleno apogeu do desenvolvimento mental, Sendo sua famosa carreira prova bastante da estabilidade de seu intelecto. O resultado de sua pesquisa serviu para provar não apenas a retidão da médium Florence Cook, com a qual ocorreram efeitos verdadeiramente sensacionais, mas a de Dede Home e da senhorita Kate Fox, também rigorosamente examinados. Sir William Crookes nasceu em 1832 e faleceu em 1919. Personalidade de grande projeção no mundo da ciência, foi eleito membro da Sociedade Real em 1863. Recebendo desta corporação em 1875 a Medalha de Ouro Real, por suas várias pesquisas em Química e Física, bem como a Medalha Davy em 1888, e a medalha Sir Joseph Copley, em 1904. A rainha Vitória nomeou o cavaleiro em 1897 e, em 1910, foi condecorado com a Ordem do Mérito. Ocupou diversas vezes a cadeira de presidente da Sociedade Real, da Sociedade de Química, da Instituição de Engenheiros Eletricistas, da Associação Britânica e da Sociedade para Pesquisas Psíquicas. Sua descoberta do novo elemento químico, por ele denominado tálio, suas invenções do radiômetro, do espintariscópio e do tubo de Crookes, representam somente pequena parte de suas grandes pesquisas. Fundou, em 1859, o Chemical News, que ele passou a publicar e, em 1864, tornou-se editor do Quarterly Journal of Science. Em 1880, a Academia Francesa de Ciências concedeu-lhe medalha de ouro e um prêmio de 3 mil francos em reconhecimento à importância de seu trabalho. Crookes confessa ter iniciado a investigação dos fenômenos psíquicos, acreditando ser tudo um embuste. Seus companheiros de ciência, partilhando desse entendimento, manifestaram profunda satisfação com a iniciativa do professor, pois a pesquisa seria conduzida por um homem altamente qualificado. Poucas eram as dúvidas de que não seriam desmascaradas as falsas pretensões do espiritualismo. Disse um escritor, se homens como o Sr. Crookes se ocupam desse assunto, Cedo saberemos em que acreditar. O Dr. Balfour Stewart, mais tarde professor, em comunicação ao Nature, elogiou a coragem e a honestidade do Sr. Crookes em dar esse passo. O próprio Crookes expressou o entendimento de que os cientistas tinham o dever de investigar os fenômenos em questão. Escreve ele... Depõe contra a alardeada liberdade de opinião dos cientistas, sua obstinada recusa em investigar a existência e a natureza de fatos sustentados por tantas testemunhas competentes e videdignas, fatos esses que eles são convidados a examinar livremente quando e onde queiram. De minha parte, valorizo em demasia a busca da verdade e a descoberta de novos elementos da natureza para eximir-me da investigação de algum fato novo, tão só porque pareça estar em contradição com as ideias dominantes. Esse é o espírito com que iniciou as pesquisas. Convém ressaltar que... Embora o professor Crookes fosse crítico severo em relação aos fenômenos físicos, ele já havia mantido contato com as manifestações intelectuais e, ao que consta, as aceitava. Essa atitude de simpatia possivelmente ajudou-o a obter seus notáveis resultados, pois nunca será demais repetir o que é frequentemente esquecido. A pesquisa psíquica de melhor qualidade é, com efeito, psíquica e depende de condições espirituais. Não é o homem arrogante e teimoso que investiga sem o senso das proporções, atribuindo a si mesmo a função de juiz em assuntos espirituais, que obtém resultados. Mas aquele que percebe que o raciocínio e a observação não são incompatíveis com a humildade intelectual e que a atitude gentil e respeitosa produz harmonia e afinidade entre o investigador e seu sensitivo. As investigações menos materiais de Crookes parecem ter começado no verão de 1869. Em julho deste ano, realizou sessões com a conhecidíssima médium Sra. Marshall e, em dezembro, com outro famoso médium, J.J. Morse. Dederron, após dar sessões em São Petersburgo, retornou a Londres em julho de 1869, trazendo da parte do professor Butlerov uma carta de apresentação a Crookes. Fato interessante é o relatado no Diário Particular de Crookes por ocasião de sua viagem à Espanha em dezembro de 1870 com a expedição do eclipse. Escreve ele em 31 de dezembro. Não posso evitar que o pensamento me conduza ao ano passado, nesta mesma data. Nelly, sua esposa, e eu estávamos em sessão, comunicando-nos com amigos queridos já mortos, quando, ao soar à meia-noite, eles nos desejaram feliz ano novo. Sinto-os observando-me agora... E, como penso que o espaço não vos cerceia, acredito que vem minha querida Nelly, ao mesmo tempo. Sobre nós ambos há alguém a quem todos, mortais ou imortais, respeitamos, reverenciando-o como pai e mestre. Minha humilde prece a ele, o grande Deus, como é chamado pelo mandarim, pedindo-lhe que mantenha sua misericordiosa proteção a Nelly, a mim e a nossa pequena e querida família. Possa ele permitir, de igual modo, que continuemos a receber comunicações espirituais de meu irmão, o qual atravessou os umbrais a bordo de um navio, em alto mar, há mais de três anos. Acrescenta, mais adiante, amorosos cumprimentos de ano novo a sua esposa e a seus filhos, concluindo que ao término dos dias terrenos possamos continuar vivendo outros ainda mais felizes na Terra do Espírito, da qual, ocasionalmente, venho tendo alguns lampejos. A senhorita Florence Cook, com quem Crookes realizou sua clássica série de experiências, era uma jovem de 15 anos, portadora, como se sabe, de grande força psíquica, que possibilitava a formação rara de materializações completas. Parece ter sido essa uma característica de família, pois sua irmã, senhorita Kate Cook, não era menos famosa no particular. Em consequência de uma polêmica a respeito de seu suposto desmascaramento, na qual um tal Sr. Volkman tomou partido contra ela, a senhorita Cook, no propósito de justificar-se, Colocou-se sob a proteção da senhora Crooks, autorizando o esposo desta a examinar sua força psíquica dentro de condições por ele estabelecidas, solicitando apenas como recompensa que Crooks afastasse as dúvidas sobre sua mediunidade, informando ao mundo as exatas conclusões de suas experiências. Felizmente, ela estava lidando com um homem de honestidade intelectual inabalável. Nestes últimos tempos, tivemos conhecimento de médiuns que, entregando-se sem reservas à investigação científica, foram traídos por seus investigadores os quais não tiveram a coragem moral de admitir os resultados obtidos por considerarem tal reconhecimento uma aceitação pública da interpretação espiritual. O professor Crookes publicou descrição completa de seus métodos no Quarterly Journal of Science, do qual era então editor. Em sua casa, em Mornington Road, um pequeno estúdio comunicava-se com o laboratório químico por uma porta com cortina, a qual separava as duas salas. A senhorita Crookes jazia em transe num sofá, no compartimento interno. No externo, com luz reduzida, sentava-se Crookes junto de outros observadores por ele convidados. O período de criação da figura materializada com o ectoplasma da médium variava de 20 minutos a uma hora. Tal substância e seu método de produção eram, nessa época, desconhecidos. Pesquisas subsequentes, contudo, lançaram bastante luz sobre esse ponto. Descrição sobre o assunto foi inserida no capítulo sobre o ectoplasma. Fato é que a cortina se abria e uma figura feminina, quase sempre tão diferente da médium como duas pessoas poderiam ser, entrava no laboratório. Essa aparição que se movia, falava e agia como entidade independente é conhecida por Kate King. Seu nome, como ela própria afirmou. A explicação natural dos céticos é que ambas eram com efeito a mesma pessoa, sendo Kate uma inteligente imitação de Florence. O argumento parecia fortalecer-se pela observação, que tanto Crooks como a senhorita Marriott e outros fizeram, de que havia ocasiões em que Kate se apresentava muito parecida com Florence. Repousa nesse ponto um dos mistérios da materialização, exigindo mais consideração cuidadosa e menos zombarias. O autor, em sessão com a famosa médium americana, Sra. Bessinet, observou o mesmo. De início, quando a força ainda era fraca, o rosto da entidade se parecia com o da médium, tornando-se depois completamente diferente. Alguns especuladores imaginam que a forma etérea do médium, seu corpo espiritual, é liberada pelo transe, sendo a base sobre a qual as entidades manifestantes criam seus próprios simulacros. Conquanto possa ser assim, o fato deve ser verificado. É semelhante ao fenômeno de voz direta, com frequência a voz no começo da manifestação parece-se com a do médium, apresentando-se depois num tom inteiramente diferente ou dividindo-se em duas vozes simultâneas. No entanto, o estudioso tem pleno direito de afirmar que Florence Cook e Katie King são a mesma pessoa até que se lhe apresente prova convincente de que isso é impossível. Tal prova, o professor Crooks teve o cuidado de oferecer. Os pontos de diferença por ele observados entre a senhorita Crook e Katie são descritos assim. Katie varia em altura. Em minha casa, eu a vi seis polegadas mais alta que a senhorita Cook. Na noite passada, estando descalço e sem pisar na ponta dos pés era mais alta quatro polegadas e meia que esta última. O pescoço de Kate estava nu. A pele era perfeitamente lisa ao tato, bem como à vista, enquanto o pescoço da senhorita Cook apresenta um grande inchaço, o qual, em circunstâncias semelhantes, é distintamente visível e áspero ao contato. As orelhas de Kate não são furadas, enquanto a senhorita Cook Habitualmente usa brincos. A tez de Kate é bastante alva, ao passo que a da Senhorita Cook é bem escura. Os dedos de Kate são muito mais longos que os da Senhorita Cook, sendo sua face também maior. Há, de igual modo, grandes diferenças entre ambas na maneira de se expressarem. Posteriormente, acrescenta: Ultimamente. Tenho visto tantas vezes Kate à luz elétrica que posso acrescentar aos mencionados em artigo anterior outros pontos de diferença entre ela e sua médium. Tenho absoluta certeza de que a senhorita Cook e Kate são duas individualidades do que concerne a seus corpos. Vários sinais do rosto da senhorita Cook não existem no de Kate. O cabelo da senhorita Cook é um castanho tão escuro que parece negro. Vejo diante de mim um cacho que, com a permissão de Kate, cortei de suas exuberantes tranças, não sem antes segui-las até o couro cabeludo, convencendo-me a mim mesmo que aí cresceram. É de um rico ruivo dourado. Certa noite, medi o pulso de Kate, marcava setenta e cinco pulsações, ao passo que o da senhorita Cook, Pouco tempo depois, se mantinha em seu padrão normal de noventa. Aplicando o ouvido ao peito de Kate, pude aí perceber um coração, que batia de forma arritmada, pulsando mesmo mais forte do que o da senhorita Cook, quando esta me permitiu que a escutasse depois da sessão. Examinados da mesma maneira, os pulmões de Kate pareceram mais saudáveis do que os de sua médium, uma vez que... Ao tempo dessa experiência, a senhorita Cook estava sob tratamento médico em virtude de renitente tosse. Crook tirou 44 fotografias de Kate King, utilizando-se da luz elétrica. No The Spiritualist, 1874, página 270, assim descreve os métodos que adotara. Durante a semana que antecedeu a sua despedida, Kate deu sessões em minha casa quase todas as noites, a fim de possibilitar-me fotografá-la à luz artificial. Cinco conjuntos completos de aparelhos fotográficos foram preparados com esse objetivo. Consistiam de cinco câmeras. Uma de chapa completa, outra de metade de chapa, outra ainda de um quarto de chapa e duas câmeras estereoscópicas binoculares. Todas foram dispostas para fotografar Kate, ao mesmo tempo, toda vez que posasse. Empregaram-se cinco banhos reveladores e de fixagem, tendo sido preparada antecipadamente grande quantidade de chapas, de modo que não houvesse empecilho ou demora durante as operações fotográficas, que eram realizadas por mim mesmo com o auxílio de um assistente. Usei minha biblioteca como cabine escura, ela possui portas de sanfona abrindo-se para o laboratório. Uma dessas portas foi retirada das dobradiças e, em seu lugar, suspensa uma cortina para facilitar a passagem de Kate de um lado para o outro. Nossos amigos participantes das sessões sentavam-se no interior do laboratório de fronte da cortina, sendo as câmeras colocadas um pouco atrás deles, prontas para fotografar... Quando a cortina fosse levantada com esse propósito, não apenas Kate, assim que saísse do gabinete, como também qualquer coisa que ali estivesse. Cada noite havia três ou quatro exposições de chapas nas cinco câmaras, o que possibilitava no mínimo 15 fotografias diferentes em cada sessão. Algumas foram destruídas durante a revelação, outras na regulagem da luz. Ao todo, tenho 44 negativos, uns inferiores, outros sofríveis e alguns excelentes. Algumas dessas fotografias estão na posse do autor. Certamente a mais admirável é a que mostra Crookes, no auge do vigor, com esse anjo, pois em verdade ela o era, apoiando-se em seu braço. A palavra anjo pode ser um exagero, mas, quando um espírito de outro mundo se submete aos desconfortos de uma existência temporária e artificial para transmitir a lição da sobrevivência a uma geração material e mundana, não há termo mais apropriado. Surgiu certa controvérsia sobre o fato de Crookes ter visto ou não a médium e Kate ao mesmo tempo. Ele afirmou, no curso de seu relato, ter acompanhado frequentemente Kate até a cabine. Algumas vezes as vi juntas, ela e sua médium. Na maioria das vezes, contudo, não vi a pessoa alguma, a não ser a médium em transe, deitada no chão. Kate, com suas vestes brancas, havia desaparecido. Entretanto, Crooks oferece testemunho mais direto a respeito desse ponto em carta ao Banner of Light, Estados Unidos, reproduzida no The Spiritualist de Londres, de 17 de julho de 1874, página 29. Assim, diz ele. Em resposta à sua solicitação, gostaria de declarar que observei a senhorita Crook e Kate juntas, à luz de uma lâmpada de fósforo com intensidade suficiente para possibilitar-me nítida visão de tudo o que descrevi. O olho humano abrange vasto ângulo de percepção. Assim, as duas figuras participavam de meu campo visual ao mesmo tempo. Entretanto, como a luz era fraca e os dois rostos estavam vários pés distantes um do outro, naturalmente movia a lâmpada hora em direção a uma, hora em direção à outra, fixando-as alternadamente, toda vez que desejava trazer tanto o rosto da senhorita Cook quanto o de Kate para a parte de meu campo visual onde a visão era mais nítida. Depois disso, Kate e a Senhorita Cook foram vistas juntas à luz intensa da lâmpada elétrica em minha própria casa, não só por mim como por oito pessoas mais. Nessas ocasiões, não se podia ver o rosto da Senhorita Cook, pois sua cabeça ficava envolta num chale grosso, mas eu, particularmente, convenci-me de que ela estava lá. Certa tentativa de lançar luz diretamente sobre sua face descoberta, enquanto estava em transe, teve sérias consequências. A câmera também enfatiza os pontos de diferença entre a médium e a figura materializada. Diz ele. Uma das fotografias mais interessantes é aqui estou de pé, ao lado de Kate. Ela pisa descalça no soalho mais tarde, pedi à senhorita Crook que se vestisse como Kate, e, colocando-nos exatamente na mesma posição da experiência anterior, fomos fotografados pelas mesmas câmeras, também posicionadas de forma igual e sob a mesma luz. Quando as duas fotografias são superpostas, as minhas duas imagens coincidem inteiramente em relação à estatura e outros pontos, mas a de Kate é meia cabeça mais alta que a da senhorita Cook, parecendo Kate uma mulher alta, em comparação com a médium. Em muitas fotos, as imagens da senhorita Cook e de Kate diferem quanto à largura da face. Outros pontos de diferença podem ser notados em todas as fotografias. Crookes presta grande homenagem a Florence Cook. As sessões quase diárias que a senhorita Cook me tem proporcionado ultimamente produziram um forte desgaste de suas energias. Quero assim demonstrar publicamente minha gratidão por sua solicitude em auxiliar-me nas experiências. Submeteu-se de boa vontade a todo o teste que lhe propôs. Fala de modo franco e direto, e nunca vi algo em suas atitudes demonstrando o mais leve desejo de enganar. Em verdade, não acredito conseguisse fazê-lo, ainda que o tentasse, mesmo porque seria logo descoberta, pois tal conduta não se ajusta à sua natureza. Além disso, o fato de alguém imaginar que uma inocente escolar de 15 anos fosse capaz de conceber e realizar com sucesso durante três anos tão gigantesca impostura, sujeitando-se a todo o teste que lhe era imposto, suportando os exames mais rigorosos, aquecendo em ser revistada a qualquer momento, antes ou depois da sessão, obtendo mesmo melhor sucesso em minha própria casa do que na de seus pais, sabendo que me visitava com o expresso objetivo de submeter-se a ensaios estritamente científicos, o fato de alguém imaginar, repito eu, que a Kate King dos últimos três anos pudesse ser o resultado de impostura violenta mais a razão e o bom senso do que a aceitação de que ela seja quem afirma ser. Admitindo-se que uma forma temporária foi criada com o ectoplasma de Florence Cook, e que essa forma foi ocupada e manipulada por um ser independente que a si mesmo se denominava Kate King, somos defrontados por esta questão. Quem é Kate King? A única resposta é a que ela mesma forneceu, sem dar provas disso. Declarou ser filha de John King, Personalidade esta há muito tempo conhecida dos espiritualistas como espírito orientador de sessões de fenômenos materiais. Falaremos a respeito dele no capítulo sobre os irmãos Ed e a senhora Holmes. Seu nome terreno era Morgan, sendo King o título geral de certa categoria de espíritos e não um sobrenome comum. Tinha vivido há 200 anos durante o reinado de Carlos II, na ilha de Jamaica. Verdade ou não, Kate, indubitavelmente, assumia o papel, e sua conversação mantinha coerência com essas informações. Uma das filhas do professor Crookes escreveu ao autor, referindo-se à vívida lembrança que guardava dos contos da Espanha, que Kate narrava às crianças da família. Ressalta que esse gentil espírito se fez amado por todos. A senhora Crooks escreveu: Em uma sessão com a senhorita Cook em nossa própria casa, quando um de nossos filhos era um bebê de três semanas, Kate King, espírito materializado, expressou o mais vivo interesse por ele e solicitou-nos permissão para vê-lo. O menino foi trazido à sala de sessões e colocado nos braços de Kate, a qual, depois de segurá-lo muito naturalmente por algum tempo, devolveu-o sorridente. O Professor Crooks deixou registrado que a beleza e o encanto de Kate King foram únicos em sua experiência. O leitor poderia pensar que a luz reduzida, empregada nas experiências de Crooks, tenha comprometido seus resultados por dificultar a observação. O professor Crooks assegurou-nos, entretanto, que a tolerância à luz é estabelecida com o prosseguimento das experiências, dando condições à figura materializada para suportar a luz cada vez mais forte. Essa tolerância, porém, tinha seus limites, jamais ultrapassados por ele, mas que o foram certa feita numa ousada experiência descrita pela senhorita Florence Marriott, depois Sra. Ross Church, quando Kate, com muito bom humor, consentiu submeter-se ao efeito de uma luz intensa. Note-se que o professor Crooks não estava presente nessa ocasião, nem a senhorita Marriott disse alguma vez que ele aí tinha estado. Apenas o nome do senhor Carter Hall é mencionado entre os assistentes. Diz ela. Kate King posicionou-se então junto à parede da sala de visitas com os braços estendidos, como crucificada. Em seguida. Três bicos de gás foram inteiramente acesos num espaço de cerca de 16 pés quadrados. O efeito sobre ela foi surpreendente. Kate sustentou-se por um segundo apenas. Depois, gradualmente, desapareceu. Assemelhava-se a uma boneca de cera derretendo-se junto ao fogo intenso. Primeiro, as feições ficaram confusas e indistintas, parecendo que se interpenetravam. Os olhos entraram nas órbitas, o nariz desapareceu, o osso frontal desfez-se. Em seguida, seus membros deram a impressão de sumirem debaixo do corpo, que se afundava cada vez mais no tapete, tal qual o edifício ruindo. Finalmente, havia apenas a cabeça no chão e, depois, um amontoado de panos brancos, os quais desapareceram, como se mãos invisíveis os retirassem de súbito. Restamos somente nós à luz de três bicos de gás, de olhos fixos no lugar onde Kate King estivera. A senhorita Marriott acrescenta o interessante pormenor de que, em algumas dessas sessões, o cabelo da senhorita Cook ficava preso ao solo, fato que, de modo algum, interferia na subsequente saída de Kate da cabine. Os resultados obtidos pelo professor Crookes em sua própria casa foram por ele descritos com honestidade e destemor em seu journal, causando grande tumulto no mundo científico. Alguns poucos espíritos de escola, como Russell Wallace, Lord Rayleigh, o jovem e promissor físico William Barrett, Cromwell Varley e outros tiveram confirmadas suas opiniões anteriores ou foram encorajados a avançar sobre esse novo caminho do conhecimento. O fisiologista Carpenter, contudo, chefiando um grupo acirradamente intolerante, manifestou-se por meio de zombaria, disposto a fazer toda espécie de imputação a seu ilustre colega, da demência à fraude. A ciência oficial não quis ocupar-se do assunto. Em seu relato ao público, Crookes apresentou as cartas em que solicitou a Stokes, secretário da Sociedade Real, que fosse observar os fatos com seus próprios olhos. Ao recusar-se a fazer isso, Stokes colocou-se exatamente na situação dos cardeais do tempo de Galileu, os quais também não se dignariam a olhar as luas de Júpiter pelo telescópio. A ciência material, quando defronta problema novo, mostra-se tão fanática quanto a teologia medieval. Antes de encerrarmos o assunto, Kate King, algumas palavras devem ser ditas sobre o ocorrido posteriormente a grande médium de quem aquela extraía sua forma física. A senhorita Cook tornou-se a senhora Corner mas continuou a exibir suas notáveis faculdades mediúnicas. Em apenas uma ocasião de conhecimento do autor, sua mediunidade foi questionada. Isso aconteceu quando Sir George Setwell agarrou de súbito a médium, acusando-a de representar o espírito. O autor entende ser necessário tolher os movimentos do médium de materialização durante o transe, de modo a impedi-lo de andar em derredor. Isso deve ser feito, inclusive, para sua proteção. É improvável que ele se mova em transe profundo, mas, em transe parcial, bem pode ele inconscientemente, ou em semiconsciência, ou ainda correspondendo às expectativas dos assistentes, sair da cabine e entrar na sala. Só mesmo nossa ignorância é capaz de admitir que uma vida inteira de provas seja maculada por um único episódio dessa natureza. No caso em referência, entretanto, todos os assistentes disseram que a figura materializada estava de branco, enquanto a senhora Corner, ao ser agarrada, nada usava nesta cor. Um investigador experiente provavelmente teria concluído que, de fato, não a materialização e sim transfiguração, significando isso que o ectoplasma, sendo insuficiente para criar uma figura completa, foi usado para revestir a médium. Comentando casos dessa natureza, o grande investigador alemão, Dr. Schrenk-Notzen, afirma o seguinte. Isto, uma fotografia, é interessante por lançar luz sobre a gênese da chamada transfiguração, isto é, o médium toma a si o papel do espírito, esforçando-se por dramatizar o caráter da pessoa em questão, vestindo-se ele mesmo com o material fabricado. Esse estágio transitório é encontrado em quase todos os médiums de materialização. A literatura sobre o assunto registra largo número de tentativas de denúncia de médiums, assim personalizando espíritos. Por exemplo, a do médium Bastian, feita pelo príncipe herdeiro Rudolf, a da médium de Crooks, Senhorita Cook, a de Madame d'Esperance, etc. Em todos estes casos, o médium foi surpreendido em suposta fraude, mas o material que teria usado para disfarce imediatamente desapareceu, não sendo depois encontrado. Nessas situações, a censura deveria ser dirigida mais aos assistentes por sua negligência do que ao médium. As experiências do professor Crookes com a senhorita Cook, em virtude de sua natureza sensacional, eram muito vulneráveis aos ataques. Isso acabou obscurecendo os resultados positivos obtidos por ele com Holm e a Senhorita Fox, resultados estes que assentaram as faculdades destes dois médiums em bases sólidas. Logo ao iniciar suas sessões com Holm e a Senhorita Fox, Crookes encontrou as dificuldades habituais enfrentadas pelos pesquisadores. Possuía, contudo, bastante senso para perceber que, em se tratando de assunto inteiramente novo, o investigador deve adaptar-se às novas condições e não abandonar o estudo, contrariado diante da não adaptação dos fatos a ideias preconcebidas. Assim, diz ele a respeito de Romm. As experiências que fiz foram muito numerosas, mas raramente podia confirmar os resultados obtidos numa sessão, realizando testes posteriores em aparelho especialmente imaginado para isso. Essa dificuldade adivinha de meu conhecimento ainda imperfeito das condições que favorecem as manifestações dessa força ou a ela se opõem, associado ao fato de que essa mesma força... Parecia agir de maneira caprichosa, sujeitando o próprio Sr. Holmes às suas incontáveis flutuações. O mais notável desses resultados foi a alteração de peso dos objetos. Mais tarde, esse fato foi inteiramente confirmado não apenas pelo Dr. Crawford, em seu trabalho com o grupo Golliger, como também no curso da investigação Marjorie, em Boston. Objetos pesados tornavam-se leves e objetos leves tornavam-se pesados pela ação de uma força invisível sob a aparente direção de uma inteligência autônoma. Os controles, por meio dos quais era eliminada toda possibilidade de fraude, são amplamente descritos nos registros das experiências e naturalmente convencerão o leitor isento de preconceitos. O Dr. Huggins conhecida autoridade em espectroscopia, e o eminente advogado Surgeon Cox testemunharam as experiências, juntamente com diversos outros observadores. No entanto, como referido anteriormente, Crookes não conseguiu que alguns eminentes representantes da ciência oficial dessem ao assunto uma hora sequer de sua atenção. O manejo de instrumentos musicais, especialmente um acordeão, sob certas circunstâncias em que era impossível alcançar suas teclas, foi um dos fenômenos muito bem examinados e certificados por Crookes e seus distintos assistentes. No entanto, há que considerar a hipótese de um médium saber tocar o instrumento. Nesse caso, o autor não teria condições de aceitar o fenômeno como prova absoluta da manifestação de uma inteligência independente. Pois, aceita a existência do corpo etéreo, cujos membros correspondem aos nossos, poderia esse corpo desdobrar-se e seus dedos etéreos pressionar as teclas, enquanto os dedos materiais permanecessem sobre o colo do médium. O problema seria resolvido, então, simplesmente com a teoria de que o cérebro do médium pode comandar os dedos etéreos, e estes têm condições de adquirir força suficiente para pressionar as teclas. Muitos fenômenos psíquicos, tais como a leitura com os olhos vendados, o toque em objetos distantes e outros do gênero, podem, na opinião do autor, estar ligados ao corpo etéreo, devendo ser classificados de preferência como materialismo elevado e sutil, e não como espiritualismo. Pertencem a uma classe bem diferente da dos fenômenos intelectuais, como, por exemplo, as mensagens comprovadamente transmitidas pelos mortos, as quais, em verdade, constituem o centro do movimento espiritualista. Falando a respeito da senhorita Kate Fox, o professor Crookes assim se expressa. Observei muitos casos tendentes a demonstrar a influência da inteligência e da vontade da médium nos fenômenos. Acrescenta, entretanto, que isso não ocorre de modo consciente ou desonesto. E continua. Observei alguns casos que parecem indicar, de forma conclusiva, a ação de uma inteligência exterior não pertencente a qualquer das pessoas participantes da sessão. Esse é o ponto que o autor pretendeu fosse assinalado por alguém que tivesse mais autoridade que ele no trato do assunto. Os fenômenos mais bem estabelecidos quando se investigou a mediunidade da senhorita Kate Fox foram o movimento de objetos à distância e a produção de sons em percussão ou batidas. Estes últimos abrangem larga escala de ruídos. delicados chiquitakis sons agudos como de uma bobina de indução em trabalho intenso, detonações no ar, pancadinhas metálicas agudas, estalidos como os provocados pelos atritos de uma engrenagem em funcionamento, sons parecendo arranhaduras, o chilrear de pássaros, etc. Todos que tivemos a experiência desses ruídos, já nos perguntamos até que ponto estariam eles sob o controle do médium. O autor chegou à conclusão, segundo já declarado, de que o médium só os controla até determinado ponto. Certa feita, um grande médium do interior do norte sofreu um constrangimento que o autor jamais esqueceu. Estavam o autor e o referido médium na sala de café de um hotel em Doncaster, quando, em torno da cabeça deste último, irromperam fortes batidas soando como estalos de dedos. Tivesse o autor alguma dúvida de que as batidas são independentes do médium, tal dúvida teria sido dissipada nessa ocasião. A respeito da objetividade desses ruídos, diz Crookes, Referindo-se à senhorita Kate Fox. Parece ser-lhe apenas necessário colocar a mão sobre alguma coisa... para que aí sejam ouvidos golpes fortes e surdos, como uma tríplice pulsação. Eles são, por vezes, tão fortes que podem ser percebidos por pessoas em outras salas. Desse modo, ouvi-os numa árvore, numa peça de vidro, num fio de ferro estendido numa membrana esticada, num tamborim, no forro de um carro, no piso de um teatro. Além disso, nem sempre é preciso contato direto. Ouvia-se sons provenientes do chão, das paredes e outros locais, quando a médium tinha as mãos e os pés seguros, ou estava de pé numa cadeira, em um balanço suspenso no teto, encerrada numa gaiola de ferro, ou, ainda, Desmaiada no sofá. Ouvi-os numa harmônica de vidro e senti-os em meu ombro ou sob minhas próprias mãos. Ouvi-os numa folha de papel segura, entre meus dedos, por um fio. Tenho pleno conhecimento das numerosas teorias aventadas, principalmente na América, para explicar esses sons. Experimentei-as de todas as maneiras que pude imaginar até formar a plena convicção de que se tratava de fatos reais, não produzidos por truques ou meios mecânicos. Assim termina a lenda dos estalos dos artelhos, da queda das maçãs e todas as demais explicações absurdas concebidas para justificar os fatos. É preciso dizer, todavia, que os dolorosos incidentes ligados aos últimos dias das Irmãs Fox tratados em capítulo anterior, podem, até certo ponto, excusar aqueles que, sem conhecimento real dos fatos, tiveram atenção atraída para aquele episódio singular. Pensam alguns que Crookes modificou sua opinião a respeito dos fenômenos psíquicos expressa em 1874. De fato, a violência da oposição... Aliada à timidez daqueles que teriam condições de apoiá-lo, alarmou-o, fazendo-o sentir-se ameaçado em sua posição científica. Sem chegar ao subterfúgio, Crooks, inquestionavelmente, passou a evitar o assunto. Recusou-se a republicar seus artigos sobre a matéria e não divulgou as maravilhosas fotografias em que Kate King, materializada, Aparece de braço dado com ele. Numa carta, citada pelo professor Ângelo Boroferio, ele afirma Não tenho dúvida de que existem seres inteligentes e invisíveis afirmando-se espíritos de pessoas mortas. Mas jamais recebi provas suficientes para acreditar serem eles as pessoas que assumem ser. Estou disposto a admitir, porém, que muitos de meus amigos tenham realmente obtido as provas desejadas, como as se e eu mesmo já me senti muitas vezes inclinado à mesma convicção. À medida que envelhecia, contudo, sua convicção se tornava mais forte, ou talvez ele se tornasse mais consciente das responsabilidades morais advindas dessas admiráveis experiências. Em seu discurso presidencial perante a Associação Britânica, em Bristol, no ano de 1898, Sir William referiu-se brevemente às primeiras pesquisas. Disse ele, Ainda não toquei num ponto que para mim tem mais peso e alcance do que todos os demais. Nenhum incidente de minha carreira é mais conhecido que o papel por mim desempenhado há anos em certas pesquisas científicas. São passados 30 anos desde que publiquei o relato dessas experiências tendentes a demonstrar que, além de nosso conhecimento científico, existe uma força utilizada por inteligência distinta da inteligência comum dos mortais. Não altero palavra alguma que disse... Confirmo, portanto, as declarações publicadas. Aliás, muito teria que acrescentar a elas. Quase vinte anos depois, sua crença era ainda mais forte. Disse ele no curso de uma entrevista. Nunca tive motivos para modificar minhas ideias sobre esse assunto. Sinto-me plenamente convencido do que afirmei nos primeiros dias. Estabeleceu-se, em verdade, uma ligação entre este mundo e o outro. Em resposta à questão de o espiritualismo ter matado o velho materialismo dos cientistas, ele acrescentou, Penso que sim, ao menos convenceu a grande maioria dos estudiosos do assunto de que existe outro mundo além do nosso. Por gentileza do Sr. Thomas Bliton, o autor teve ultimamente oportunidade de ver a carta de pêsames escrita por Sir William Crookes na época da morte da Sra. Corner. É datada de 24 de abril de 1904 e nela consta o seguinte. Transmita mais sincera simpatia em meu nome e no da Sra. Crookes à família em sua irreparável perda. Confiamos que a certeza de que nossos amados, quando morrem, continuam a velar por nós, certeza que deve muito de seu fundamento a mediunidade da senhora Corner, ou Florence Cook, como sempre será guardada em nossa memória, fortificará e consolará aqueles que aqui ficaram. A filha da senhora Corner, anunciando-lhe a morte, disse...